Hino Nacional Brasileiro Autor, Francisco Manuel da Silva Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico o brado retumbante E o sol da liberdade, em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada Salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, és tu o Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora, a própria morte. Terra adorada. Entre outras mil. És tu o Brasil. Ó pátria amada. Dos filhos deste solo. És mãe gentil. Pátria amada. Brasil.